O fim de semana do Esporte a Motor chega com a MotoGP no mítico circuito de Le Mans e a Índia abrindo os trabalhos do mês de maio com o GP de Indianápolis. Vou te contar então onde assistir e quais são os horários. O treino 1 da MotoGP está marcado para as 5h45 da manhã de sexta-feira com transmissão do Star Plus. O treino 2 é às 10h e a SPN4 também transmite. No sábado, o treino 3 é às 5h10 da manhã, a classificação às 5h50 e, e a prova sprint às 10 No domingo, as luzes se apagam para o GP às 9 da manhã. Já a Indy tem na sexta-feira o TL1 às 10h30 da manhã, o TL2 às 2h e a classificação às 5 todos com transmissão do Star Plus. No sábado, TV Cultura, ESPN e Star Plus transmitem a corrida, que acontece às 4h30 da tarde. Vale lembrar que tanto a MotoGP quanto a Indy têm suas categorias menores. Para você conferir o horário de cada uma e a transmissão completa, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comentário, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho.